Na segunda parte do vídeo, moto muito ágil, olha só, a gente consegue fazer o, o pêndulo com ela super fácil de via dos obstáculos e tudo mais. Eu que estou acostumado com a Bros estou achando muito boa a moto, a suspensão dela é ok, achei top. Claro que não dá para comparar com uma moto treio, mas é confortável sim, tem aqui o conta giros, né? ponto morto dela... Estou com a embreagem gatada, tá, então entra no ponto morto 2000 RPM. Indicador de marcha, combustível. E eu. O, o, o, o odômetro e o acelerador, é claro. Né? Retrovisores muito, muito estilosos, tudo cromado. E a moto corresponde bem na cidade. Na estrada também, eu acho que. Como ele, ele também é uma pessoa que não gosta de correr muito. Então, acho que pra ele, velocidade final não vai ser problema nenhum. O que eu acho que essa moto deve passar dos de 100 km por hora fácil. E 100 km por hora numa estrada é, é tranquilo desenvolver, velocidade segura e boa pra viajar. Então, ó, tem um piso, piso que são muito a moto Eu tô me sentindo numa. você numa miragem 150 aqui, assim, sabe? É basicamente essa sensação que eu tô ouvindo, tô sentindo aqui. Mirage 150. Tá muito confortável, modo delicioso, não faz barulho nenhum. Muito gostoso de dirigir. A questão do banco, para longas viagens, tam, talvez, talvez, vai a a bunda um pouquinho. Porque eu acho que ele é um, um pouquinho duro. Mas eu não sei se é porque eu tô acostumado com o meu banco, que é super macio, que eu mandei fazer. Ou se é... Por causa da do banco que é duro mesmo Que eu tô achando ele parecido com o da Teneré 250, que é um banco duro Só que eu tô achando ele mais macio Do que o da Teneré, entenderam? E outra coisa que eu achei muito massa Nessa moto é que ela é tem um lampejador Como eu não tenho a, O farol tá muito pra cima, né Falta regular ele eu Vou chegar em casa, vou regular ele Mas o lampejador Eu sempre quis ter na minha moto porque, daí, a gente não precisa ficar nesse negócio de, de ligar o farol alto e de desligar o farol alto para dar preferência para os outros. então, ligar o farol alto para pedir é, pra, o, o sinal de alerta para o motorista. Eu achei isso excepcional. Ó, a primeira. Cara, moto incrível. Vibra nadinha. Eu adorei essa moto. Eu amei, pra falar a verdade. Muito bacaninha, minha coluna daqui tá retinha. E depois eu filmo ela pra vocês na íntegra, quando eu tiver uma oportunidade. Mostro pra vocês lá no detalhe e mostro quanto que ela é bonitinha essa moto, cara. Eu gostei bastante. Da shopper. Só preciso ajeitar o farol dela que tá pra cima. abriu o farol vamos aqui na duque ó, desenvolve muito rápido, vamos ver quinta ó, rapidinho só que eu não vou abusar da moto, porque como eu falei, a moto tá é, basicamente zerada tem a questão do então, vamos pela outra agora tem a questão do amaciamento da moto, então não vou passar de 60 Vamos manter aqui tranquilo, tá? Mas ó, achei muito gostoso de dirigir a motinha. Falta só o detalhe do farol que eu vou ajeitar. Mas ó, tá de parabéns. Vou parar ali no posto da Lomas. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do detalhe da motinha. Irado, demais, demais. Freio dela, muito bom, achei. Aí a camisa Harley Davis bala clava. Não tem um pedal pra subir a marcha, igual o da bicho. Só que eu já tô acostumado com a minha, então não tô nem usando ele. Shopping. Tá gravando. Muito bonitinho. Bora lá dobrar aqui no posto para mostrar para vocês a moto. Parar aqui no cantinho, Vou deixar aqui o descanso da moto. Ela tem dois descansos, né? Ó, muito. Muito bonitinho, eu só lembro da... Toda vez que eu olho esse tipo de moto na traseira, é muito linda, cara. Eu só lembro do... Do grande motovlog. Muito bonita a moto. moto da Rauge. Toda cromada, todo no preto e cromado. Eu achei excepcional essa moto, cara. Muito bonita. E esse que ela nem tá com os faróis de milho. Deixa eu botar os faróis de milho para tu ver... Como é que vai ficar, cara. Que irado, cara. Gostei muito da moto. Me desculpe estar repetindo isso da hora, mas eu gostei muito mesmo. Eu não tem o olho de gato lateral, estilo Harley, sabe? Muito bacana, cara. O painel, a visão que eu estou tendo no painel, vocês estão tendo também. É show demais, dá a sensação que a gente está numa miragem. E também, isso aqui eu considero moto custom. Eu já considero a Intruder 125 uma mini custom, mas a Shopper... Já também eu considero moto custom, pelo todo o formato dela, logística e tudo. Cara, muito bacana. Curti muito. E tá começando a chover. Vou a Mauriti. Lá vem água. Tô deixando, Lá vem água, tá riando. A primeira chuva que essa moto tá a pegar na vida, cara. E de noite, quem podia imaginar? Ah, tá frio pra caramba. Tinha que terminar a moto. Ah, o vídeo com, com a chuva, né? Então vou acertar o vídeo por aqui, gente. Muito obrigado. Vocês acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço para todo mundo. E tamo aqui pegando essa chuva aqui na... Com a house Abraço para todo mundo. Valeu, fui!